Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de leão. Então vamos lá, vamos saber aqui como está o momento de leão em 2023 e qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento. Centrado. E vamos complementar com esse tarô. E continuando... Leão, a carta do centrado é uma carta que fala de consciência, de estar em alerta, vivendo o atual momento, começando com aquilo que você tem no momento para dar o primeiro passo no objetivo a ser conquistado. E isso exige uma atenção maior. E um foco total. E muitas vezes, estar se dedicando a um projeto, algo que você quer muito, exige de você postura, equilíbrio emocional e uma certa frieza, para não se deixar levar por pessoas ou situações que não estão na mesma sintonia e duvidam de você. Então, é preciso usar todo o mental para se manter centrado. E tenha certeza que o resultado será muito favorável para você sim. Os planos darão certo. Você vai atingir o seu objetivo, vai se sentir ainda mais feliz e de quebra ser reconhecido. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo.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 é necessária para colocar as ideias em ordem e escolher o melhor caminho. Então, recarrega sua energia, se mantenha no foco, centrado, em alinhamento, para dar início aqui nos seus objetivos. Certo? Gratidão!